Bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira, dia 30 do 9, finalizando o mês, mas iniciando uma semana. Meu desejo é que você tenha uma semana repleta da presença de Deus sobre a sua vida. Para nossa reflexão diária, eu quero compartilhar uma mensagem que eu recebi em meu contato privado de um irmão na fé chamado Lucas Silva. E se Deus falou ao meu coração, assim como falou no coração do Lucas, Deus falará também em seu coração. O texto é de Jeremias 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Deixa eu te fazer uma pergunta: você se preocupa com o dia de amanhã? Você está preocupado com seus deveres e afazeres para essa semana? Lembre-se que Deus tem um plano maravilhoso para você. Faça simplesmente o teu melhor naquilo que você sabe fazer e deixe as preocupações sobre o que você não tem controle nas mãos de Deus, talvez Deus não te dê amanhã, o que você acha será a versão perfeita de um dia, mas tenha fé, tenha fé de que Ele tem os planos maiores para você, entrega todas as suas preocupações a Ele, Ele já tomou sobre si. Ele já pagou o preço do pecado na cruz. Com certeza estamos falando com você, que já está preocupado, ansiosa ou ansioso com a semana que vai iniciar, em seus fazeres ou em suas obrigações. Deixa Deus falar em seu coração. Ele já conhece os planos que está separado para a sua vida. O que você precisa você precisa conhecer o coração do Senhor. Reconheça aquilo que Ele fez na cruz pela sua vida e com certeza você agradará o coração do Senhor. E Ele revelará tudo aquilo que está separado para a sua vida nessa semana que está iniciando. Vamos orar? Amado Deus, poderoso Pai, te louvamos a Deus pela Tua Palavra a Tua Palavra, Deus, que faz nos lembrar que o Senhor já conhece os nossos planos, que o Senhor tem planos de paz, planos a fim de prosperar as nossas vidas. Então eu te peço, nos ajuda, ó Deus, a conhecer os Teus planos, entregar as nossas preocupações, as nossas ansiedades, tudo aquilo, ó Pai, que está em nossa mente, em nosso subconsciente, Pai, está agarrado em nossos corações e muitas das vezes por causa disso somos pessoas, Pai, tribuladas. Então nos ajuda, ó Deus, a controlar as nossas vidas. Nos ajuda, ó Deus, a entregar as nossas pré-ocupação na Tua presença, na cruz do Calvário. E com certeza, Pai, o Senhor derramará vitória para cada um que crer no Seu nome. Assim nós agradecemos e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Essa é mais uma reflexão diária com o pastor Rude Meyer. Envia mensagens no meu PV... E com certeza eu tenho o maior prazer de compartilhar essas mensagens junto a esse grupo de reflexão de, diária. Se for possível se inscreva em nosso canal, me ajude a propagar a palavra de Deus para todos aqueles que estão tanto assim precisando. Deus te abençoe, uma abençoada semana em nome de Jesus Cristo.